Skin híbrida do CSGO Literalmente, pegaram duas skins que já existem E criaram uma só wow. Juro, é a skin de AK mais bonita que eu já vi No CSGO, Vamos uma ver. das skins de AK mais conhecidas É a K47 Gold Arabesque Uma skin lançada em setembro de 2021 É muito bonita, basicamente É uma AK de ouro Onde a parte da madeira é de couro Porém, exceto a parte de couro e o pente A skin é lisa, não há nenhum detalhe É apenas uma AK dourada E foi aí que surgiu a ideia de juntá-la com uma skin de AK Antiga lançada em 2015 que ao mesmo tempo que é muito bonita, é inútil Eu tô falando da k 47 Cartel Que é a AK padrão do jogo Com alguns detalhes Basicamente juntaram essas duas skins E o resultado foi esse É ou não é a skin de AK mais bonita do jogo, rapaziada? Realmente é Pelo menos pelas imagens que eu mesmo apresentei no TikTok que eu postei há alguns meses É uma k 47 muito superior Às que temos hoje no jogo Esse vídeo foi postado em novembro Porém, só agora, final de fevereiro Que eu consegui essa casinha pra mim e assim eu pude desfrutá-la dentro do CSGO Bom, Matei, Rafaão Matei, ó Matei Um...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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, vou começar esse vídeo aqui com uma pergunta. Na sua opinião, qual a skin de AK-47 mais bonita do CSGO? Headline? Bairro de Lotus? Blue Jane, Fire Serpent? Comentem aí, qual skin de AK vocês preferem? Comentou? Então calma, pode apagar o comentário, porque eu tenho certeza absoluta que agora a sua opinião vai mudar, manos. Porque bem um ligue nessa k 47 híbrida. E ela tem esse nome porque ela é mistura de duas skins de AK. Essa AK-47, rapaziada, se deu. Pela junção da K47 Gold Arasbic Com a K47 Cartel Duas skins que descobrimos que se completam E mano, sem caô, cara Isso aqui tá sensacional, de verdade Tá a K mais bonita do jogo, não tem como E quem conseguiu criar essa skin dentro do jogo Para que eu pudesse ter essa experiência Foi o Ernesto, grande godzera Eu vou deixar o canal dele aí na descrição, pra quem não tá ligado É o mesmo cara que criou aquela da Dragon 2.0 Enfim, resumindo, mexendo nos arquivos do jogo Ele conseguiu juntar a textura da Cartel Com a textura da Gold Arabesque E deu certo, no final ele realizou o meu sonho na é verdade, esse sonho será realizado agora. Porque eu vou jogar uma partida com ela. Ó, oh, galera, vocês vão todo mundo do Palácio, no Shield. O Felipe vai me dar um boost meio, eu vou matar três Olha. e vocês entram lá, fechou? Três. Tá na direita, Felipe. Matei. Ó, ó, ó, Que pixel é esse, cara? Matei um aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, janela. Janela liga. Que que é isso? Ó, eu já vou puxar aqui, rapaziada A K-47 e essa é a K Híbrida, é a mistura, né Da Cartel com a Gold Arabesque É bonita, mano, é bonita, assim Deixar a de Lotus no pau Até a Blue Gen. Pode. Em cima do palácio Matei Matei Relaxa que o pai tá quente aqui Vou bangar CT, Rafão, banguei na mão tá diferente, com... tá? bonita? Aham. Tá, tá bonita. Ela é uma Gold arabesque texturizada, né? Pegaram uma skin útil, que é a cartel, e aplicaram de maneira que fica interessante. Aí, ó, pega. Perde lá não, hein? Perde lá não. Muito tio. Combinou, não combinou. Olha aqui, Deixa eu ver. Matei com Rafa. Ó. Ó, tem janela, tem janela, tem janela. Tem janela. Matei, boa. Cadê a K? Cadê a K, Felipe? Ah, mano, você tá atirando. Ruxa B aí, rapaziada. Ruxa B aí, ruxa B. Rafa, só você. Vem comigo, Palácio. Fakezinho funciona. Vixe, Maria. Relaxa, relaxa. Bora, bora. Já entrou. Vou plantar CT, Rafão. Banguei. Eu tenho outra. Fiz outra. Ai! Ajuda. Tem. Batei um, Rafão. Fica aqui. Tá bonita, né? Fazer um Hzinho da caixa. Passou boa, oh, Rafão. Ah, confia, banga aqui, Felipe. Banga aqui, Felipe. Deixei a banga aí pra você. Nossa, mato, velho. Pode virar. Eita, que que é isso, maluco? Que susto, mano. Matei. Nossa, que é outro. Porra, rapaziada. Tá difícil. <risos> Rapaziada, lembrando, essa baionetinha aqui vou mandar pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG lá no Kidrop e preencheram o formulário, né? Não só essa baioneta, como também várias outras facas, incluindo uma outra baioneta dessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rafão, Rafão. Rafão, matei, Rafão. Vou, vou bangar liga, banguei liga. Vou o L. Tá aqui. Ajuda, preciso de help. L. Boa. Vai, Felipe. Ai. Que o meu cara caverna, Tetris, Tetris, Filipão. Né? Caverna, caverna última, caverna última. Eu <risos> Linda. <risos> Podem passar com tudo, mano. Mercado, vou bangar mercado, ah, Filipão. Banguei mercado, só não morrer, hein, galera. Nossa, que carimba, velho. sei, qual, Não tem como. L. L Tá onde a bomba? Só pra saber A bomba tá aberta pra você Pois é L Mercado L Mercado Ah, ganhei tá nada. Jogou, jogou No Bunny Rafão, abre A no Bunny Abre A no Bunny Abre A no Bunny, bunny Rafão Tá enferrujado né Eu acho que eu vou pegar o retake já. Ai! Janela! Janela, janela, janela! Planta, planta, galera! Planta! Nossa senhora! Acabou. É clutch do homem. Ai, valeu. Galera, vou passar aqui a calma. Fica na esperando. Eu vou entrar liga em dois segundos. Matei. Vou bangar. E calma, calma, calma, eu tô certo. Eu aqui, tá? Também, relaxa. Fiz a G, bangou. Tá aqui, de AWP. Entra, galera. Areia Matei. Matei. Areia. Vai galera, entra nessa A, cadê vocês? Domina CT, domina na CT. CT. Bangou pra você mesmo. Aí. Ah. Pega a CT. CT. CT. CT, Pega CT. Ct. a CT. CT. Pega ele. Um, dois, três, atira. Ai. Aí, tá cabecinha, cabecinha, escuta aí. Crazy man! Hum. Como eu vou ser por baixo? Aê. É, sabia. Nossa, oh, essa é isso, jogada é Run Boost, mano, vicia, cara. Você, você quer, quer você fazer faz todo o round, mano? É muito satisfatório. Ah. Vamos esperar. Se Felipe matar, eu vou comer. Cara, eu vou fazer um barulho aqui no rato pela, pela bagunça. Nossa. Nossa é quer, caminho, quer, cair? quer cair? Ai. Não, não sei. Pode, pode, pode, pode. Matou? Vou pegar a arma dele. Plantar então, com ele. Cuida ele, cuida ele, cuida ele. Linda. Os caras tá com os tapete. Eu conheço. Olha esse pixel, galera. Rayman, veio do burro da Oh, man. Ele não viu isso ainda. Falei, ele não viu saindo. Felipe, pega você, Run agora. Nossa, Bangueli, Psicomeliga. S-Bring não foi dos melhores. Eita, base. Base deles. Tá saída do mercado aí, ó. Uh! Tá cheatado, tá cheatado. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Nossa, não Dei outra, dei outra, dei duas. Aí ó, boa, Rafão, sincronia. Nossa, Não, Rafão tá Felipe, tá com a bomba. Olha essa play, Felipe, se liga. ó Vou pegar ele na faca. Caindo daqui. Boa, essa partida tá boa pra mim, mano. Vou bangar, vou bangar pra você no time. No time, ó, no time. Banguei. E outra. Pulei daqui daquilo também de L. Relaxa, ó, passei batido. Passei batido. Relaxa, ó. Batei, acalmou. Meu Deus. Mano, não sei nem o que fazer aqui, juro mesmo. Ó. Batei. Mercado no. Ah, não tem mais tempo, não tem mais tempo, não tem mais tempo. Não esse cara vai tentar. Mesmo. Não tem mais tempo, não tem mais tempo, amigo. Linda! Ai, o x daquele jeito, rapaziada. Confia. Ai, ai, ai. Não tem CT, não tem CT Morre aí, Filipão, Felipe, confia. Ó, galera, vou ensinar um pix aqui pra vocês. Pode pegar esse default, ó. Alinhar essa manchinha com isso daqui. Confia. O cara não defusa nem a pau, mano. Que bom, que bom. Boa, boa, Filipão. Relaxa, ele dá um defusa, Felipe. Eu vou fechar então. Ah! Jogou, ah, Água mole e pedra dura. História essa liga Puxa. sem parar, cara. Puxou o palácio. Felipe, você tá de olho no tá de olho Calma aí que puxou o um palácio, eu acho. Eu sabia que ele ia o show, oh, mano. Ai, Não deu tempo. Vai, Filipão. Ganha esse round. Você vai ganhar esse round. Dreblou, hein? Ele nem sabe que eu vim pelo bombear. Boa, boa. Valeu. tô rapaziada. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, clã. Vamos ganhar isso aqui. Ó, oh, espera aí, Rafão. Espera aí, Rafão. Pode subir. <risos> Gente do céu. Gê gêmeos iguais. Eu tô certo, cara. Não, é, ó. é que Não ó. agacha aí. Mas, não é, não, mas. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô cravado. Quem que smokou o palácio? Tomei, matei um. Caraca. Smoke A. Bang A. Tem pra A, hein? Não, galera. Eu, eu já era. Ah, não, mano. O que, que é isso, torneirinha? Pega o P Felipão. Boa. Nossa. Ai, não, Boa! Vou bangar meio. Vou bangar meio. Banguei meio. Tem B, tem B, oh, Nossa, que smoke é essa, liga? Meio e tá? Meio e aqui. Aqui tá B de peixe. Alguém passou aqui, eu tenho certeza. <risos> Sabia, era óbvio, era óbvio que alguém tinha passado aqui, amigo. Essa manchinha escura, rapaziada, alinhada com essa linha. Ai, mano, cola! tava de longe, de vez. Fala, Felipe! Hum. 2x1, Felipe, tô fechado lá. Que linda, Felipe. Nada, nada, nada, nada. Vou ficar pulando de bem smokear, também. Smokear, smokear, smokear, smokear, smokear. Todo mundo! É oh, um, dois, três! É... É. O tá... que O pai jogou! É vaca, não, vamos. Aqui! Tá é, palácio, areia. Caiu pra caverna, caiu não. O pai aprontou uma. Uma algumas, talvez não. três. Você é okay. né, Felipe? Não, olha aqui na velho. Tá... Vou sair daqui, meu irmão. Sai fora, que eu não tô muito bem não. Presta essa OP aí, rapidão. Dá um pé aqui, Rafão. Pode pegar? Pode. Deixa eu ver, vai. Toma! Matei. Okay. Relaxa. Bateu. Deixa o Felipão é jogar então. Bom. Vai, Felipe, se você for bom mesmo, você faz a movimentação. Queria pegar esse depois. No caso, essa. Ai. É, não É, essa aí que tem que ter o talento. Vai, Rafão, vai, Rafão. Nossa! Ai. Ai. Tá não. Sem Eu não consigo, sou mesmo. Mano. Tá ah, não. Nossa, valeu. Onde é nada. Ela é terra, muito terra, difícil, bebe? mano. Aqui, ó. Não, é não sei. É do Deixa eu dar uma pausa pra trocar a bateria vai, da vai, câmera vai. Ah, não. Ah, Como não. assim, gente? Não. Run, Rafão! Run, Rafão! Run, run, run, run! Vai, vai, vai. Ai. Boa. Meu Deus, camera. Esqueça. Ah, não. isso. É Boa. Peguei dois já pra começar. Peguei dois pra começar. Esse, esse cara tá joga. De meu terceiro! Esse cara ah, joga, mano. Aqui é minha, tá? Aí ah, do pai. Aí é do pai. Ah, é do pai. Ah, faquinha é último. É último? Faquinha, faquinha último. Oh, Ela que aqui é que faquinha. Tá Vou fazer ele virar Já fingiu um retake pra B com essa bang. E aí ele vai tentar girar pra A. Confia, ele vai girar. Ele não tem. Ele tá de Alp? Oh. Ah, pra cima de nós, parceiro. Is... Mano, essa foi a partida, rapaziada. Ó, Comentem aí qual a skin de AK-47 mais bonita do CSGO, na sua opinião. Há alguma mais bonita que essa? Ou a AK-47 híbrida é a mais bonita do jogo? E eu não vou falar que ela é mais bonita. Eu acho que fica pau a pau ali com a que eu tenho, que é a Blue Jane 661. Mas enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, aqui no canal, cachorro é 1337, dois vídeos novos todos os dias. É isso aí, mano. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Falou!